No ano de 1980, o povo da cidade de Cachoeirinha do estado do Rio Grande do Sul foram impactados por um grande acontecimento. Acontecimento este que abalou o Hospital Universitário de Santa Maria, na qual marcou o fato de um homem que após permanecer três dias morto, voltou à vida. Bom, essa história ficou muito conhecida nos anos 80, na cidade de Cachoeirinha. E este homem é o então presbítero da Igreja Assembleia de Deus, Adão de Campos. Meu nome é Adão de Campos. Eu fui um homem muito incrédulo muito duro de coração, que tempo depois de voltar à vida, tomou uma grande decisão em gravar o seu testemunho de vida, na qual ele narra os acontecimentos durante seus três dias dado como morto, mas o que nos impressiona é os detalhes macabros e estarrecedor de sua narrativa, em que foi arrebatado em espírito. Mas eu me apavorei quando vi aquele demônio que abriu o inferno, aquele tremendo demônio, informado cabeça de cavalo, dentes como vampiros, olhos de fogo. E nos anos 80 saía nas lojas de artigos evangélicos o espetacular testemunho Adão Campos LP duplo, que na qual este narra sua visita ao inferno e ao céu. Não demorou muito e este LP virou uma febre no meio evangélico, que na qual ganhou uma grande repercussão nessa época rendendo ao presbítero muito convites para ir nas igrejas testemunhar ao vivo sua passagem a esse mundo espiritual aterrorizante. Mas Adão Campos também ganhou notoriedade e prestígio nos nossos dias atuais pela internet e, e meios de mídias, devido à quantidade de acessos ao seu testemunho em vídeo, testemunho impactante, narrando sua visita ao inferno e ao céu durante seus três dias que esteve morto. Mas afinal, quem foi esse homem? O que diz a ciência de morrer e voltar à vida? Há evidências bíblicas para comprovar a veracidade de seu testemunho? É o que vamos descobrir a partir de agora. Adão de Campos nasceu no ano de 1936, natural do estado do Rio Grande do Sul, fez carreira militar onde trabalhou por muito tempo. Casou-se com Nancy de Campos... A vida de Adão de Campos foi sempre marcada por tamanho ódio aos chamados crentes, pessoas cujas seguem a religião evangélica, razão esta em que ele foi um homem muito incrédulo, um perseguidor dos cristãos, na qual resultou em chegar a apedrejar as igrejas evangélicas e acabar com os cultos em diversas ocasiões. Até que num certo tempo, ele teve uma experiência com Deus dentro de uma igreja, onde razão o fez se converter à religião evangélica, tornando-se então presbítero da igreja Assembleia de Deus. Mas, um testemunho tão forte precisa de provas, e nós aqui do Fatos e Verdades, fomos atrás das provas para apresentar a vocês. E de acordo com a narrativa em seu LP, a ênfase nossa é nos seguintes pontos. obter informações da Igreja Assembleia de Deus de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Obter informações da direção do Hospital Universitário Santa Maria, na qual consta em poder uma pasta escrita seus relatos. Consultar um teólogo respeitado no assunto sobre a veracidade de seu testemunho em harmonia com a Bíblia. Segundo as informações, o então presbítero Adão Campos frequentou durante anos a Igreja Assembleia de Deus de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Nesta igreja que desde 1980 esteve sob a direção do pastor Avelino Maicá de Silveira, que foi um grande homem preceptor da palavra de Deus na qual permaneceu com êxito em sua atividade até o ano de 1989, pois depois foi transferido para outra igreja. Mas hoje o pastor atual nessa igreja é o Domingos Floreni Lambert. na qual entramos em contato com ele sobre informações de Adão Campos, e a resposta que obtemos foi ele desconhece Adão Campos, mas acredita que no passado, mais precisamente nos anos 80, realmente ele teve uma grande importância na igreja com seu testemunho, e que teve grande apoio do então pastor da época, Avelino Maicade de Silveira, mas que não pode afirmar nada a respeito, pelo fato de não conviver com Adão Campos, apenas conheceu seu testemunho. Entramos em contato com o Hospital Universitário de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para obtermos respostas sobre sua entrevista dada aos médicos na época, na qual resultou num documento, conteúdo que foi arquivado pelos médicos no hospital, mas a resposta que obtemos com a direção do hospital foi em desconhecer totalmente sobre esse tal arquivo, o que se presume é que por Adão Campos ser internado em outubro de 1980, ele esteve no Hospital Universitário Setor Centro, HUSC, que tinha sua funcionalidade desde 1970, funcionando até 1982 no centro de Santa Maria. Já o então e atual Hospital Universitário de Santa Maria, que teve sua inauguração em 6 de outubro de 1982, recebeu aos poucos os equipamentos ambulatórios e clínicos e etc. do Hospital Universitário do Setor Centro, sendo esse extinto das atividades. Sabe que se por essa transferência levou a se perder os conteúdos da entrevista de Adão Campos, essa pode ser uma das razões do desaparecimento do arquivo. Ao obtermos respostas sobre a veracidade do testemunho de Adão Campos em harmonia com a Bíblia, entramos em contato com o CACP, Centro Apologético Cristão de Pesquisa, e a resposta que obtemos foi enfática. Reconhecer como total absurdo este testemunho contraditório na Bíblia e inaceitável aos olhos da teologia. Adão Campos que no Rio Grande do Sul, nos anos 80, ficou muito conhecido devido à sua doença, morte e o transplante do coração misterioso constatado pelos médicos do Hospital Universitário de Santa Maria. Uma das suas maiores campanhas de evangelização foi em Anápolis, Goiás, pois sempre teve o carinho e reconhecimento do povo de Goiás. O Testemunho de Adão Campos ficou muito conhecido em todo o Brasil, divulgado principalmente pela Igreja Assembleia de Deus. Atualmente, Adão Campos tem ganhado ênfase na mídia digital, pois a sua principal obra, o Testemunho de Adão Campos, está sendo divulgado em grandes sites da internet. No site do YouTube, o seu testemunho já alcançou milhares de visualizações. Neste vídeo, vemos o cantor Gleibson Paim numa visita à casa do irmão Adão Campos, que contava com seus 77 anos de idade. Estou muito feliz de estar aqui na casa do senhor Amém. e saber que muitas pessoas, igual eu, queriam hoje estar aqui, né? Amém. junto com o um servo de Deus abençoado. Amém. É uma bênção, viu, irmãos? Ó, é um homem de Deus que vive o que prega, Amém. um homem segundo o coração de Deus, que tem um testemunho impactante e eu estou tendo alegria Amém. de estar hoje aqui com ele, né? Amém. Dando um abraço pentecostal nesse homem de Deus. Amém, é que Deus abençoe a todos vocês, Amém. fiquem na paz do Senhor e ó assistam, escutem o testemunho do irmão Adão Campos, Amém. que é muito bonito. Conforme observamos no vídeo, ele já estava bastante doente, pois fazia constantemente hemodiálise e quase não conseguia falar. Ele residia com seus filhos em Gravataí, Rio Grande do Sul, visto que sua esposa Nancy Campos já havia falecido no ano de 2005. Adão Campos esteve hospitalizado por várias vezes no UTI do Hospital de Gravataí, Rio Grande do Sul, na qual após passar momentos de sofrimento, a sua situação de saúde se agravou onde ele veio a falecer no dia 8 de dezembro de 2015, aos 79 anos de idade. Os testemunhos de conversão são muito usados pelas igrejas evangélicas para apresentar Jesus às outras pessoas. São histórias reais de transformação de vidas que causam um grande impacto muito grande naqueles que se sentem um vazio no coração. O que mais nos incomoda nesses testemunhos de supostas visão é a descarada desvirtuação do ministério da palavra. E essa gente fica famosa, talvez até ganhe um bom dinheiro para encantar seus ouvintes com histórias mirabolantes, enquanto a exposição das escrituras é simplesmente ignorada. É muito comum as igrejas propagandear tais como ex-gay, ex, ex noia ex-traficante, ex-bruxo, ex-qualquer coisa. E quando estão na frente das multidões de pessoas, ao invés de proclamarem e se orgulharem do que são a partir do momento de sua conversão ao cristianismo, eles simplesmente agem ao contrário, ficam se vangloriando de seus passados sombrios. Adão Campos tem um testemunho maravilhoso para uns e estarrecedor para outros, em que realmente mostra o poder de Satanás no reino onde ele aplica os castigos nas almas, e tem o domínio sobretudo na terra, é um testemunho edificante para muitos e inaceitável pelos teólogos, em visar que isto está repleto de absurdo e contradições bíblicas, sendo uma história baseada em alucinações e produto de sua fantasia que são aceitos pelos leigos, aplaudido por pessoas sem conhecimento. É graça a essa classe de pessoas que esse testemunho ganha fortes repercussões. Porque no meio religioso é comum levantar pessoas adotando título importante, criando histórias para poder ter algo espetacular para dizer às pessoas.